Darem e luque em Bata um bom e tal. Só se for <risos> yeah! puxa, você mesmo puxa no boquete. Eita é porra. <risos> e aí, como vai, poste? Ai, Dick! Ah, oh, É porque ela é leste. Ela é, é. <risos> para! Da porra, menor! Abuso mental. O que fazer para nadar a Jet? Ah, ajudar a Jet a entrar no bar para os rap. Boa noite, moça gostosa, dona deste monumental par de coxas. Ah, oh, saquei! Ele... Isso é abuso versual. Abuso é de alguém pela sua pele. Pele. <risos> Olha, pessoal! Vem, Pare! Agressão física. O que você faria se o seu filho fumasse maconha? Olha lá! Se for ela. Venham comigo! Nove da matinha no dia, dá pra começar! <risos> Este parece um caso de Sin do D'oom. Sin Camergo Física. O que você faria para ajudar o Boo? Ah! Ameaçar bater no Knuckles. <risos> oh, não! Óbvio da dia tá pra começar. Mas quando muito cedo, sou meio marajá. um argumento, aprovado. Que porra! É? Cresça, Sonic. Eu ainda não entendi. Sim. Você pode me dar um exemplo? Miau! Porra? Tudo isso? E aqui vão algumas sugestões. O que você vai conversar com seus amigos e familiares sobre bullying após ter assistido a Darren e Luke? Nada, nada, nada, nada. Apoio! Willi Teneri de Transformers. Esmercia Mili. Espada. E a ver se. Descarga desarranjada. Pela cabeça.